E aí, Clã Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com Alex Kidd em Miracle World DX. A última coisa que eu esperava é ter um remake aí do Alex Kidd. Eu jogava quando era criança para Master System. Era na casa do colega meu, amigo, Matheus. Era na casa dele jogar Alex Kidd. Era bem legal. Era para Master System. E saiu isso aí. Vamos ver, né? Vamos jogar. Eu gostava bastante. ele até fala! Ele até fala! Ele pula... Socão... E aí você vai pegando uns dinheirinhos. Não havia como fugir, foi tudo muito rápido. A música tá igual. A jogabilidade tá igual também. Só que é tudo melhorado. Pra que que serve esse anel? O é legal desse jogo é que depois muitas áreas você.. <risos> você meio que desafiava os inimigos para uma batalha de jaquembo. Pegava pedra papel e tesoura, pelo amor de Deus. Hum. Pegando os dinheirinhos, é importante pegar os na verdade, ele morre com um hit. Esqueci desse detalhe. Ué, o que aconteceu? Que a gente se bateu na grama? Tá. E tem super bem, né? Já perdemos duas vidas de três. Vi viu? Viu, viu? Viu, três. Eu agora acabei de me lembrar que era era meio difícil E agora? <risos> Eu pegar isso aí Não me engano essa primeira parte aqui Ele... Você caia na água Cuidado o exército Junkie é muito poderoso É, isso aí Quem é Junkie? Junkie é Ah, não é bom, hein? Tá bem feitinho Pô, oh, meu deus do céu! Quase! Da forma que tinha no antigo você não conseguia voltar Beleza, fecharam muito igual A musiquinha tá igual, é legal, viu? Mas a gente tá numa situação um pouco mais complicada A animação tá bem bonitinha Será que volta para o começo? Tomara que não Meu Deus <risos> uma tristezazinha, tem que pegar o um nigiri aí olha que legal <risos> planícies marmores houve a gente, ninguém procura. tá aqui a gente tem dinheiro certinho para comprar a coisa mais legal que tem nesse jogo, que é a moto isso, é só pular, e se você tiver o dinheiro de compra instantânea, se você pular errado... A velocidade é incrível! Se você bater no negócio negócio perdido, perde! Mal consigo acompanhar com os olhos... Nossa Senhora! É terrível. <risos> Ficou muito, muito igual! É demais! tivesse <risos> prestado mais atenção cara bom e até o final e até o final sem morrer Acabei de notar que eu perdi completamente as mãos. Só porque se passaram aí menos 20 anos. até mais, né? Até mais de 20 anos. 30 anos. <risos> sei isso aí, uns 30 anos. Aqui o tra trajeto da moto acaba aqui, mas beleza. E agora a batalha é tão esperada. Olha que legal! <risos> é Homem-Pedra! Como vencê-lo? Jogar Junkin' Pô. Melhor de 3 ganha. Você tem que escolher, né? Eu não lembro que o eu, Ewan eu, Pedro usava, mas vamos chutar que é papel. Ah, melhor de 3 usava tesoura. Será que ele nunca usa papel? É o bichão mesmo, hein? Então ele usou tesoura E depois usou Papel Isso é tesoura Quando a gente era mais novo Eu achava que ele, ele conseguiu ouvir ó, o que a gente está fazendo Agora tesoura isso, agora ele vai a pedra ah, não, já foi derrotado, era só duas vezes ele virou um nigiri <risos> virou um nigiri é um nigiri? como é que chama aquele bolinho? comendo combinho? é o nigiri, né? ele virou o um nigiri olha lá, que legal quando eu era criança, eu não tinha a menor ideia do que, que ele estava comendo. Ai, a gente não tem dinheiro. Uma vida extra: 500. Já lá que, que é essa moeda, essa unidade. Vou tentar fazer o seguinte: vou tentar obter dinheiro e a gente volta lá pra fazer compras <risos> eu sonhei que dava pra voltar não dá que triste bom até tá ruim né se a gente tivesse morrido menos a gente ter grana suficiente pra pegar o helicóptero um dos negócios mais legais que tem no jogo E tá aí a nossa gameplay sem helicóptero Que legal, né? Tipo uns bichos com bigode, um voador Por favor, ajude-me! Ah, oh, <risos> é o boi, não, não lembrava o boi O boi era muito mais carimato, carismático, quando era mais... quando era mais, tinha uns um olhão, quando ele batia Vamos lá, vamos tentar derrotar o boi Por favor, ajude são muitos socos, essa foi por pouco, obrigado por me salvar menino essas orelhas, olhos absurdos, é o príncipe Alex eu realmente não me lembro de nada não me lembro de ter nenhum diálogo acabamos aí a brincadeira ah não dá para trocar comida por hambúrguer, omelete espanhol, peixe com fritas <risos> Vidas infinitas, putz, a gente podia ter ativado isso, né? Tinha sofrido menos pra gravar. Mas tá bom, tá aí Alex Kid, o, o demo, né? Tá disponível na Steam gratuitamente. Não sei se pra outros consoles também vai estar, mas vale a pena conferir para pra matar saudade deste jogo e pra quem não conhece, ver como que é sofrer. Jogar isso aqui <risos> é bem difícil. Brincar de Jaquembô. Fica assim, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dane nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania de e recomendações. Eu nem sei se é um jogo indie. Dificilmente. Sei lá. Tomara que sim. Mas é um jogo de plataforma legal. E... e. é isso aí. Já pedi para deixar um comentário? Se eu não pedir, deixa um comentário. A gente sempre gosta, sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Seja uma amizade.